Eu queria trazer mais um ponto, cara, é, que eu considero hoje que a, o marketplace traz uma coisa que o varejo não tem, tá, fazendo essa, essa comparação, que são dados. O varejo não tem dados. Pode ter o sistema, pode ter a planilha, mas quando você pega para analisar, não vem um o dado que realmente é, é confiável em sua grande maioria. É, hoje na internet você tem uma quantidade muito grande de, de dados. A gente falou sobre premissas, mas falando sobre diferenciais, o que você enxerga hoje sobre que pode ser um diferencial, Carol, para você entrar nessa base, mas o que seria diferencial para você entrar muito bem posicionado, entrar bem, o que você considera que são competências, habilidades ou perspectivas para falar? Vamos lá, eu acho que, eu acho que assim, o, o resultado efetivamente né, ele está muito voltado, lógico, a, a, a potencial do nicho, né, a potencial dos produtos, e isso é importante. né. Eu acho que primeiro a gente tem que alinhar... Tem gente que olha pra gente e fala, cara, eu quero vender, eu tenho os melhores copos do mundo, eu quero. Esse copo azul, eu quero vender um milhão de reais de copo azul. Aí você fala, cara, será que tem demanda para um milhão de reais de copo azul? Então, é, esse é o ponto que eu sempre gosto de começar a, analisando com a galera. Você tá com o pessoal da Tech LED aí? Tech LED é uma parada monstruosa, é um negócio é, gigante, essa área, então, é, é bom pra caramba. Mas esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que. Ó, oh, lesão aí. Primeiro, a gente tem que não se, é, se iludir, né? Não, não achar que a gente vá fazer. Não é mágico, é, eu acho que isso é muito bom o alinhamento com isso. Não é tipo, ah, porque tem um cara fazendo 50 milhões, eu vou entrar já fazendo 2 milhões. Não, ele, ele foi fazendo degrauzinho por degrauzinho para chegar lá. Esse, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ter sucesso hoje no marketplace, na minha visão, o ponto principal tá aqui, ó. É, a gente começar, igual você falou, um olhar 360, começar a olhar para o copo meio cheio. A galera foca muito no que está vazio, né? Então, ah, o Mercado Livre mudou a reputação, meu Deus, e não sei o quê. E aí o cara esquece que, do outro lado, ele está agora dando para você a oportunidade de ser Platinum em dois meses, e não em quatro, como era antigamente. Então, assim, a galera é, tem que mudar o mindset. Você tem que estar tá focado realmente em usar os serviços dos marketplaces. Então, não é à toa que o Magalu desenvolve o Magalu Entrega. É porque ele quer te dar frete grátis para as vendas acima de R$99 sem te cobrar nada. Desde que fique até R$25 para o cliente. Pô, isso daí, cara, aí tem gente que fala, não, mas eu quero ter a minha transportadora porque eu ganho 1 real por pedido aqui que eu embuti no frete. Cara, tá pensando pequeno. Ah, o Mercado Livre lança o Fulfillment. Ah, mas é lógico, porque um dia eles vão cobrar, né? Cara, lógico, ninguém trabalha de graça, eu não trabalho nem relógio trabalha de graça, né? A gente sempre fala que nem o relógio trabalha de graça. Então ele vai cobrar um dia, mas, cara, faz três anos que ele não cobra. Eu tô lá desde os dois meses de que eu tô vendendo lá dentro. Então, assim, é... se você focar em entender a regra do canal, como o Eric falou, muito importante, qual é a regra? Qual que é o comportamento logístico? Qual é o comportamento de cadastro o comportamento de repasse desse canal? você começa a entender a relevância de cada um deles. E aí você muda o seu mindset para poder estar lá dentro. Por quê? Cara, se você for analisar o que, que faz um vendedor que vende a garrafa rosa e o mesmo vendedor, tá, um outro vendedor no mesmo nicho, que vende a mesma garrafa, um performar mais do que o outro, que esse é o mercado, muitas vezes não está em preço. A galera fica loucona por causa de preço. Cara, eu conheço gente que vende com um markup muito alto, muito alto e o cara não briga preço, ele briga qualidade, como ele falou, ele, se, ele, ele entra de cabeça nos serviços. Então, se você mudar aqui, ó você vai longe. Vou trazer um caso só que todo mundo vai saber. Todo mundo conhece Ibitinga, não conhece Ibitinga? Nada contra Ibitinga, cara, é muito bom, vende muito e tem um baita do um negócio. Mas qual que é a diferença do seller de Ibitinga que chega a 1 milhão de reais de faturamento e não quebra e do seller de Ibitinga que nunca consegue passar 30 mil reais de venda? a cabeça entendeu eu sei que a gente atende a galera de Bitinga então você vê de tudo isso exatamente mas os caras que conseguem escalar é mudança é planejamento é o cara o cara quer sair do cross do porque ele sabe que o filme é importante então ele dá o passo de estar no filme mesmo que isso traga um custo para ele é efetivamente eu acho que no final do jogo no ambiente onde a gente já tem 70 mil vendedores na B2W por exemplo é, hoje, ativos, o que vai diferenciar o seller que faz meio milhão e o seller que faz 10 mil reais é aqui, ó. Pessoal da Tech cara, só pelo que você fala, os caras são um mindset aberto. É mudança de cabeça mesmo, mudança de pensamento. Então, isso eu acho que é o grande diferencial quando você vai entrar no marketplace, tá? Porque cadastrar uma foto bonita, cadastrar uma boa descrição, cadastrar um título, isso daí é obrigação. Sem isso aqui você nem começa a vender, porque você não vai vender quase nada, você vai ter um resultado muito ruim. Então isso aqui é obrigação. Agora a estratégia, ela vai depender de quanto você está disposto a usar, a, a realmente mudar. Cara, excelente, porque quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando sobre qual é a forma que a gente vai encarar o negócio. Como a gente enxerga ele? Então, se a pessoa já entra com a cabeça de cara, o sistema está errado, estamos cobrando aqui, vamos cobrar lá. Cara, essa pessoa não vai conseguir crescer, não vai, não vai. Agora, quando ela entra, como eu faço essa ferramenta trabalhar ainda mais por mim? Porque tem alguma forma, se tem gente ganhando muito lá em cima, então tem alguma forma que a ferramenta comece a trabalhar mais para mim do que eu para ela em algum momento. Então, o que eu preciso fazer? Então, tem essa viragem. E o legal do caso da TechLed é que são todos muito novos, né? Uma equipe muito nova, um pessoal que está muito engajado, mas que está sempre buscando novos aprendizados. Então, a gente presencia aqui, eu falo de novo na frente deles, é, várias madrugadas sendo viradas, várias novas ferramentas, como a gente corrige isso, como a gente automatiza isso, como que a gente leva mais para o full e menos para a sede própria, vamos ver tributação, vamos ver estado, será que A gente mudou, inclusive, a gente está em postos de caldas hoje, é, onde está sendo transmitida a live. E a certa da empresa está em São João, porque estado de São Paulo tem todas as questões de tributação tudo lá. Então, cara, é, quando a gente consegue analisar como o negócio e ver, já tem uma parte desenvolvida, vou correr atrás da outra que não dá, aí as coisas decolam.